No último episódio de Raftcraft. E com isso, podemos fazer o coletor de água da chuva. Aí coloca um cobre bruto aqui, alavanca aqui. Já tá na temperatura que pode derreter. Boa, tá indo. Tá finalmente indo. Espingarda. E com isso, finalmente temos a arma para caçar tubarões. Ah, mano, por quê? Logo agora que a gente consegue a arminha para derrotar o tubarão, tá começando um tornado na frente da nossa jangada. Eu preciso me abrigar. Eu preciso me abrigar. Eu preciso me abrigar, senão eu posso morrer. Cadê o meu amigo tubarão? Tubarão? Tubarão? Mano, eu queria queria começar o dia aqui dando um bom dia pro tubarão, mas não tô achando ele. Ah, é né? É que porque não tá ligado agora nós tem a espingardinha. <risos> Mano, finalmente chegou o momento da nossa vinda contra os tubarões, mano, porque eles com atacando a gente que a série toda assim é meu meu ultra óbvio, né? Mas assim, é assim, primeiramente é né, tudo. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. A segunda coisa é que atacar o tubarão é só, é só no máximo do joguinho aqui, porque meu Deus do céu, né? não nós tem, nós tem que gostar de todos os animais do mundo. Tem que gostar de tudo. Até porque né, se eu fosse sair num x1 com o tubarão, eu acho que eu ia, sabe, empatar, sabe? <risos> é nada. Mano, vamos aproveitar na real que já estamos sem tubarões aqui. E vamos começar a coletar um pouco desse cobre aqui que tá no fundo do oceano. Como a gente está cheio de coisas para fazer, a gente conseguir isso aqui agora já vai ajudar demais. Aliás, para você que não tá ligado, estamos no mês lajota. É dois vídeos todo dia no canal e esse é um deles. Então passa aí e assiste tudo. Olha, esse aqui é o último pedaço de cobre que a gente vai resgatar do oceano aqui, porque tá começando a ficar de noite e fica perigoso. Bom, eu não sei se eu já comentei, mas hoje eu tenho um plano. Eu quero chegar nessa missão aqui. Olha, eu quero fazer um barco de madeira. Eu quero fazer um rádio, um gerador e um rádio. O meu plano é ver se eu consigo captar alguma frequência sonora, alguma coisa para a gente conseguir achar uma ilha, alguma espécie de vida para ser resgatado aqui dessa jangada. Se isso vai acontecer ou não é uma coisa que eu tenho grandes dúvidas. Mas por agora, o que a gente pode fazer é tentar. Aliás, é, a nossa árvore de coco cresceu um pouquinho. Aí, ah, ó, o coco caiu. Bom, temos banana aqui também. Fora as outras plantas que a gente tem. Mas antes, vamos dormir aqui. Eu queria tirar um tempo bem legal pra gente fazer uma boa reforma aqui na nossa jangada. Eu queria melhorar ela tanto aqui embaixo, quanto as cordinhas de proteção. Quanto o local das árvores, levando em conta que elas são tão altas, eu queria colocá-las mais pra baixo. Eu queria também arrumar essa área da forja. E tem muitas outras coisas que eu queria modificar aqui. Pra enquanto a gente tem que ficar fadado até aqui, a gente poder ter uma vida mais confortável. Mas como hoje eu vou tentar achar uma ilha, vamos focar nesse objetivo, porque se a gente achar uma ilha e tiver vida lá, a gente já tá salvo. Bom, nosso cobre tá derretendo aqui. E eu acabei de ver mais um pouco aqui embaixo. Vamos pegar esse último aqui antes. E agora vamos ficar aqui pela nossa jangada mesmo. Como por agora eu não tenho objetivos de começar a arrumar as coisas aqui só depois, eu acho que eu vou fazer mais algum desses baús aqui, ó. Desse baú de carvalho simples. Porque fazendo ele, a gente vai ter espaço para guardar tudo que a gente precisar. Então, ó. Vamos começar aqui fazendo as tábuas. Eu completei alguma missão fazendo isso? Pelo que eu vi ali, eu completei alguma missão, mas eu não consigo imaginar qual. Ah! para fazer o nosso barco de madeira, ele vai precisar de algumas coisas. E basicamente, acabamos de ter uma delas. Vai faltar prego... Lã e viga de madeira. Bom, isso é fácil, na realidade. Lã, viga de madeira, prego, martelo. Agora só falta cola, que usa plástico e duas bolas de slime. Para fazer a bola de slime, é bem simples. A gente pega água viva aqui, olha. Esquenta elas com carvãozinho de boss e... Bola de Slime, mistura com um plástico aqui na bancadinha e teremos cola show de bola. Agora a gente tem como pegar o barco, deixa eu até pegar ele aqui olha, por enquanto como eu não quero utilizar o barco ainda, porque eu não tenho para onde ir, eu vou colocar ele aqui no nosso baú de coisas importantes, agora que a gente já tem ele, a gente pode correr atrás desses dois objetivos aqui, que é o gerador portátil para conseguir energia e uma estação de rádio, com isso a gente pode conseguir as coordenadas para ir para casa. Falar nisso é mano, quem curte Raft ó, já deixa o gostei aí, se inscreve no canal que tá para ter muito vídeo de raft da hora e muitas outras séries no canal, beleza? Ó, temos aqui agora quatro cobres, totalizando sete e mais vários peixes aqui que a gente pescou. Legal. Bom, vamos começar fazendo o baú que a gente já tava atrás, né? É muito mais legal a gente fazer o baú aqui nessa, nesse menu de craft, em vez de fazer ele lá na bancada de trabalho. Porque aqui ele dá experiência quando a gente faz. E pelo que eu tava vendo aqui, uma das missões futuras é conseguir 30 níveis de experiência. Bom, já que por enquanto aqui tá uma bagunça, eu vou espalhar os três baús aqui. Deixar eles até aberto já, mas depois eu vou organizar tudo bonitinho para não estar tá mais assim, tá? Ó, eu tô vendo ali tem um ferro, só que eu não tô vendo mais não, precisava de três. Vamos esperar mais um pouco. Bom, eu estava dando uma pesquisada em qual que é o craft do próximo item que a gente tem que craftar, que é o rádio. E na real, ele não é tão complicado quanto parece. O craft do gerador é basicamente seis barras de ferro, durex, um motor e uma mangueira. Vamos começar pelas barras de ferro que a gente já sabe como que faz. Ó, temos o suficiente para fazer três barras de ferro, porém, o nosso objetivo era um Seis, né? Bom, o que eu posso fazer agora para conseguir ferro é basicamente peneirar esses cascalhos, mas antes eu vou tentar pegar aqueles três cobres ali ó para completar outra missão. Então, bora, bora, bora, bora, bora, bora. A gente não pode desperdiçar um segundo que seja aqui. Aliás, vocês comentaram que se eu bebesse água do mar, eu ia recuperar o meu fôlego, é isso? Não funcionou. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Conseguimos a tempo boa. Vamos voltar para nossa jangada. Bom, eu estava dando uma olhada aqui e, como eu preciso de bastante ferro, eu tenho uma maneira de conseguir que é peneirando esses cascalhos que eu tenho aqui na minha peneira. Porém, se eu tivesse a malha de diamante aqui, eu vou ganhar muito mais, e vai ficar bem mais fácil. Para nossa sorte, tem como conseguir através de uma missão e uma missão bem fácil. Só tem que fazer umas ferramentas básicas de automação da peneira, como essa daqui que usa basicamente madeira, pedra e bambu. A parte boa é que a gente conseguiu vários fragmentos de pedra que também já ajuda no craft. Uai. Tomei água purificada aqui e deu sede. Tadinho da minha água, gente. Meu Deus do céu. Bom, tá bom. né? vou fazer o quê? Ah, por sinal, coletar mais banana aqui, que eu acho que nós estamos tá perto de completar essa missão já. Deixa eu ver aqui. É, eu tenho que ter a quantidade de bananas máximas no inventário. Então as bananas que eu comi, basicamente eu perdi. <risos> Ó, uma coisa legal que eu vi era o seguinte. Uma das missões que a gente tinha aqui para trás para fazer era da água purificada. Aparentemente, para fazer ela, a gente tem que entregar a água em balde de ferro, deixa eu Deixa eu testar aqui, a gente vem aqui, olha, pega um balde de água purificada. Ó, já enviamos dois baldes. Ah, então é assim. Isso explica, porque antes eu tentei entregar nossa garrafa d'água e nosso copinho, mas não tava funcionando. Bom, de qualquer forma, vamos esquentar aqui o último minério de cobre. E com isso, a gente vai concluir também esta missão aqui da fossa uma forja. Vai dar um diamante de prêmio e cinco cobres extras. Enquanto isso, também eu foquei o meu tempo em conseguir mais pedras. Ou então a gente também vai conseguir progredir lá nos crafts que a gente tava fazendo. Ah, só que eu dei uma olhada aqui, eu tava fazendo o craft um pouquinho errado. É com pedra lisa. Bom, deixa eu fazer aqui, né, tranquilinho. Ah, e pegar o cobre. E, tcharam, faça uma forja, missão concluída Temos uma esmeralda e mais cobre também Agora vai funcionar aqui, ó Ah, só que agora vamos dormir um pouquinho que tá de noite Bom, a gente coloca aqui, ó, três engrenagens, seis gravetinhos E com isso a gente vai ter o Stone Axel Agora tem que fazer mais um e mais dois Mano, nossa brincada de trabalho até quebrou nessa Vamos usar essa mais simplinha mesmo aqui, que ela vai servir agora ou só que até nosso martelo quebrou e complica, né? <risos> Mano, tá dando tão trabalho que eu tô até fazendo uns peixinho aqui, ó, para comer. Mas na real, eu acho que a gente tem tudo. Pera aí, deixa eu testar aqui, ó. Um dos itens faz assim, ó. Quatro engrenagem. Estão, pistão. Não, é funil, funil. Estão, pistão. Tá. Primeiro item foi, bem pequenininho, como dá pra ver, né? Deixa eu ver um lugar para colocar ele aqui. Meu Deus do céu, vai ficar tudo embaralhado aqui. Vai ficar, vai ficar uma anarquia. Vai aqui, vai aqui. Agora põe o Stone Axel aqui no meio. Madeira e bambu. Ah, não deu muito certo pelo jeito, né? De fazer mais uma aqui, né? Tronco, tábua, prego. Pronto. Vamos torcer para que agora funcione, né? Porque meu Deus. Tá lá, foi. A recompensa é um minério, mais uma rodinha e a malha de diamante. Ela que é o que a gente queria para conseguir mais ferro através do cascalho. Bom, por mais que a gente tenha as máquinas agora, elas não são tão eficientes quanto parecem. Então eu vou preferir guardar elas e fazer tudo a mão. Pode parecer loucura, mas confie em Coloca a malha de diamante aqui, vamos guardar de ferro, pega o cascalho e agora a gente pode refinar para ter um montão de ferro bem mais fácil. Este aqui é o ferro, fora que já veio dois diamantes, né? para vocês terem ideia, parte boa que com diamante dá para fazer várias coisas. Eu tava dando uma olhada aqui em tudo que a gente pode fazer usando diamantes e na real teve pouquíssimas coisas que me interessou. É, eu queria uma bancada mais forte que essa, mas não tenho. Eu fiz uma nova por sinal, tá? A antiga tá aqui. O que eu consigo fazer de legal com diamante atualmente é um gancho de pesca. Bem melhor que o meu antigo. Fora isso que usa diamante tem o coador reforçado, o coador densos reforçado também, o gancho de pesca que já fizemos, uma malha de diamante. Não tenho porquê e só. É. Só isso. Uma coisa que me intrigou bastante é esta missão aqui do morredor. Eu tô achando que a gente pode fazer nossos ferro render ainda mais. Ó, É três pedras lisas e um graveto. Vamos fazer isso só para ver o que dá. Com ele a gente pega barra do minério e pulveriza. Mas eu vou usar isso em algum momento. Bom, por agora não. Então eu não vou gastar nenhum minério com isso. Aliás, pegamos 26 ferros se transformar assim, Ele vai virar seis pedaços de minério e se esquentar na fornalha. Obviamente vai virar seis barras, né? A parte boa é que seis barras é a primeira coisa que a gente precisa para fazer fazer o nosso gerador portátil. Vamos fazer aqui, ó. Esse baú aqui desse cantinho, seu baú do gerador portátil. Primeiro item que é ferro, concluído. Agora vamos precisar de papel, corante preto e cola. Papel e corante preto. A única coisa que irá me faltar é a cola que faz com um plástico e duas bolas de slime. para a gente não havia acabado de craftar uma cola? Aqui, ó, cola. Pronto. Então, aqui, ó. Esse com esse com esse. Segundo item, concluído. Agora, um motor e uma mangueira. Tá, é meio complicado o motor. Vamos pular para mangueira. Usa um concreto cinza claro e dois durex, que é mais corante preto, cola e papel. Água viva aqui para fazer as bolinhas de slime, papel e mais um corante preto. Tá, grafita cola e depois o durex. Agora concreto cinza claro, que é só areia, cinza claro e cascalho. Tá, é facinho, né? A gente coloca aqui então o corante, quatro desse, quatro desse aqui, ó. Coloca esse daqui aqui, pega a picareta e tá feito. Tá, temos o concreto. Mistura ele com dois durex coloquei no baú o durex, não foi? E temos a mangueira. Vou ter que fazer mais um durex na real, que era para outro craft lá também. né? A parte boa é que vai sobrar um. E agora a última coisa que nós temos que fazer é o motor. Eu vou usar um martelo que eu tenho, um durex que eu tenho corante azul. Eu tenho pistão. Eu tenho lingote de bronze. É só pegar o meu bronze e derreter naquela máquina. Então tenho também deixa eu já colocar para fazer, né? Convertir aqueles cobre que a gente tinha nesse outro tipo aqui, que vai ser mais útil. Agora vamos esquentar eles todos. Pronto, 15 cobres. Agora a única coisa que vai me faltar para a gente poder ter um Motor... É o cabo de voltagem ultra alta para fazer eu preciso de duas tábuas e aço. Bom, que atualmente também é facinha, só a gente ter reter minério, né? Eu vou ter que formar um pouco de madeira, mas é tranquilo. Mano, eu tava pensando aqui, não faz o mínimo sentido, mas eu queria fazer uma picareta de diamante. Eu tenho diamante, vamos fazer? Ah, pera aí, na real, deixa eu pegar esse lápis azul ali que eu vou precisar dele. Já fizemos tudo, só falta o corante azul. Agora a gente tem tudo. Mano, é que assim, sempre eu tô precisando de alguma coisinha do mar e tal, e é muito ruim ter que ficar pegando. Com uma picareta ruim, então assim fica mais fácil, né? De qualquer forma, aqui, ó. Finalmente! Ah, o, o, o craft não tá indo porque eu peguei a barra errada, peraí. Agora sim! eu faço as coisas e largo elas, né? Isso que é mais legal, né? Deixa eu pegar tudo aqui, olha. E com isso, a gente vai poder craftar. Ah, são duas mangueiras. Tá, eu faço outra, de tipo, boa. Fazer mangueira é fácil. Como eu quero mesmo? Tenho. E eu acho que tem, deixa eu ver aqui. Ah, não, não, eu tenho água, água viva nesse, nesse outro bloco aqui, né? Vai dar certo. A parte boa é que nós vamos poder usar a picareta de diamante para testar agora, né? Meu tubarão, dá licença vai Consegui Fazer a mangueira aqui ó E agora a gente pode fazer o gerador portátil Ele também é um cabo de baixa montagem a fazer ele Por enquanto Eu quero deixar ele bem aqui Agora não tem muito o porquê eu, eu abastecer ele Ou ligar ele agora Porque eu não tenho rádio ainda né Então vamos focar no nosso próximo objetivo Que é o rádio Pra fazer o rádio Acho que não é tão complicado não Eu vou precisar de uma bateria Que a gente vai usar plástico Lápis e Redstone e concreto preto A gente tem todos esses itens Vidro Pedra lisa, fio de cobre que usa é, cobre bruto e placa de ferro dupla. Que vai usar essa mesa aqui? Hum. Oh, tem que colocar um bloco de ferro, uma bobina de receptor que é baratinha também. E é isso, é basicamente, na real, tudo é muito fácil, mano. Que sorte. Tá, vamos fazer. Na real, gente, eu tava pensando em craftar tudo e depois mostrar para vocês. Mas como a gente vai usar a mesa de esmagamento pela primeira vez, eu queria mostrar para vocês. Só que acabei de olhar aqui, essa bancada é uma missão e a recompensa dela é um martelo. Então acho que vou precisar do martelo. Então antes eu vou ter que fazer suco de banana, suco de milho e uma bacia de madeira. tá Então a gente vai fazer uma bacia de madeira e vamos colocar lá aqui, por exemplo. Deixa eu pegar umas bananinhas aqui. Mano, por duas bananas a gente não termina a missão. Bom, vamos fazer com milho primeiro, então. Porque aqui tá pedindo, para quem não viu, suco de banana e suco de milho. Porém, eu tô tentando concluir a missão da banana. Então vamos gastar os milho primeiro. Ó, botei 13 milhos aqui. Vamos esperar para ver o que acontece. Cadê o nosso balde? Tá aqui. Enquanto isso, vamos dormindo pra gente poder ver também se, se o nossa bananeira já cresce. Eu sei que a gente tá fazendo até aqui bastante coisa hoje, mas é pra gente prosperar. Vai valer a pena, gente. Ah, se eu pular em cima funciona melhor, ó. Que da hora! Que legal, estamos fazendo suco de milho. Tá, aparentemente o nosso caminho está todo encaminhado. Estamos indo para fazer um rádio, para a gente conseguir a localização de uma ilha. E a única parte do processo que nos impede até agora é a placa de ferro dupla. Que a gente precisa de uma mesa de esmagamento com um bloco de ferro para esmagar ele. Estamos fazendo isso. Ela fica nesta missão aqui. Vamos aproveitar e fazer essa aqui para ganhar essa recompensa aqui. E depois fazer essa para ganhar um martelo de ferro para poder esmagar o ferro. Aí, consequência, a gente pode fazer esta daqui também e em outro momento essa daqui aqui, então peguei os itens aqui, peneira de garimpo. Como eu não vou utilizar lá agora, eu tô guardando. Temos aqui suco de milho, suco de banana e a bacia. É só pegar aqui, prontinho. De pegar a XP, essa recompensa não quero ainda. Deixa eu pegar a XP aqui. Eu quero pegar o martelo. Pronto, vamos colocar a mesa de esmagamento aqui, olha. E um bloco de ferro e vamos esmagar. Prontinho, cinco placas de ferro dupla. E de quebra várias missões, né? E agora a gente tá em mais uma sessões de crafting. Ó, vamos primeiro fazer a bateria que é super baratinha. Então, bateria. Perfeita agora para fazer o rádio, a gente vai precisar dessa bancadinha que diferenciada, olha que linda nela. A gente vai precisar misturar dois ferros, um diamante, quatro redstone e três corantes. Aí ah, o corante já separei aqui, tá? tá? Eu acho que eu tenho tudo para aí, ó, um, dois, quatro, é, eu tenho tudo. Como como que eu ligo? É só apertar aqui, Mano, sei lá por qual motivo ele fez o item errado. Aqui, ó. pronto, pega um diamante, um, dois, três, quatro. Tá, tem tudo aqui. Vamos lá, de novo, ó, dois, tá tudo certo aqui. Ah, agora veio verde, boa. E com isso temos um rádio, não temos a bateria, o um rádio, vai faltar apenas o um monitor facinho, só misturar mais esses itens aqui. Ah, de boa, de boa, de boa, de boa. Ai, tá até expondo o sol já. Tá, temos tudo aqui para fazer o nosso rádio. Mas antes eu queria comentar uma coisa. Só eu que percebi que, que as nossas placas de ferro nunca gastaram. Por quê? é um item que não gasta, ou bugou? Alguém sabe dizer o porquê não gastou? Bom, vou deixar aqui, né? Bom, de qualquer forma, estação de rádio. Vamos colocar aí, colocar em cima de uma mesa, né? Olha a bananinha aqui, ó, Faltar uma banana para completar a missão. Meu Deus do céu. Aqui, ó, pega a madeirinha aqui, ó, transforma em tábua e em mesa, faz aqui a mesinha, coloca o rádio aqui. Ó, mano, bem melhor. tá? Agora o que a gente precisa para funcionar o rádio é botar energia aqui. E a maneira de botar energia aqui é através de lava. Para fazer lava, a gente vai fazer um candinho que é basicamente porcelana de argila, que é argila com farinha de osso bem fácil. Faz o um baldezinho, esquenta e depois que esquentar ele, a gente vai colocar ele no chão. Já com o candinho em mãos, é um processo bem Engraçado, para ser sincera. Tá, coloca o candinho aqui, joga as cascais e agora espera. Assim que ele estiver pronto, aqui vai virar lava e essa lava vai ser o combustível da nossa bateria boa. Se passou um tempo legal aqui e finalmente temos a lava. Vocês não têm ideia o quanto demorou isso. Demorou tanto que é o seguinte. Eu estava olhando todas as missões e uma coisa que eu percebi é que o nosso a estação de rádio só vai funcionar se tiver um desses três aqui. Bom, vamos fazer isso aqui primeiro, porque eu estou quase lá. Passou tanto tempo que eu dormi tantas vezes que eu preciso dormir 100 vezes para ganhar esse cartão aqui. Eu já dormi 99 Então só precisamos esperar ficar à noite e podemos dormir para concluir essa missão. Ah, eu, de dormir, eu acabei de lembrar uma coisa. Eu consegui um barril é um barril. Ele era tipo igual aquela caixa que fica ali, igual aquele galão ali, só que bem maior. E olha, ele ouro e lápis azul. Que da hora, né? Foi a primeira vez na nossa jornada que eu vi um desses, então achei que era legal comentar. Ah, e também temos 30 bananas. Ah, é 32 a missão. Falta uma bananinha para completar essa missão aqui. Então legal, né? Bom, vamos dormir. Olha ah, lá, durma 100 vezes na cama. Yo! Esse daqui eu vou pegar a recompensa. E agora a gente coloca o cartão aqui. O balde da lava aqui ligar aqui, bom, o nosso cartão vai gerar alguma coisa aqui, pronto gerou uma mensagem de rádio codificada deixa eu desligar aqui rapidinho agora né e essa mensagem é basicamente um código binário, um código binário para quem não sabe, é uma sequência de 0 e 1 um, e espaço também que formam códigos, na realidade todos esses primeiros números aqui, podem significar um simples A, um B ou um número, então a gente vai ter que usar algum site para fazer a conversão disso em texto, pronto, coloquei todo o texto aqui no site e com Convertendo, a gente tem menos 65269 menos 132. Isso me dá a entender que é uma coordenada e está na hora da gente usar o nosso barco a vela. Ao que tudo indica é para aquele lado. Então, vamos lá. Gente, gente, eu tô vendo uma ilha, eu tô vendo uma fumaça. Pera. Mas se o, se o rádio estava apitando para cá, significa que era para ter alguém aqui. Tem alguém vivo na ilha? Tem, uma, tem um pé de bananeira aqui. Vamos concluir a missão. Boa, tem caranguejo azul. Eu vi caranguejo vermelho. Tem uns lagarto. Eles atacam o caranguejo. Vocês não atacam eu, né? Não. Tem uma árvore bonita aqui. tem Muita coisa aqui. Olha os caranguejinho. Mano, tem um avião ali. Tem um avião ali. A gente está salvo. A gente está salvo. A gente vai embora. A gente vai embora. Não, não estamos salvos. O avião está destruído. Olha, nem funciona. O que é aqui? Help. Alguém estava pedindo ajuda. Mano, mais alguém está perdido no mar. Mas tem peixe aqui. As frutas, algumas estão aqui ainda. Há quanto tempo essa pessoa caiu? Será que ela está viva? O que aconteceu? Bom, ao menos eu achei uma chave de fenda aqui. Pelo menos eu, eu, eu consigo desmontar algumas peças desse avião aqui para a gente poder levar para a gente fazer nossas próprias coisas. Mas. Mano do céu, quem estava aqui agora não está mais bem, não. E tá vindo um tornado. Mano do céu, vai começar um tornado. Bem na nossa frente, eu preciso me abrigar. Eu preciso me abrigar. Eu não tenho onde ficar. Não, não, não.